É o que eu tô fazendo. Que bosta. Vou aproveitar que não tem ninguém aqui na sala, né? Isso é ótimo para mim. Aqui. Meu mouse, gente. Meu mouse. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Alguém. Meu mouse. Ó, gente. Vou ensinar como é que dita vídeo. Como é que vira a câmera? Calma aí. E a... Pastoleiro, o Fox, te amo Fox, e lo, Slobo, o Nagato Fake, Facanada. Gente, vocês sabem que o Clube Ping Brasil lançou o Desafio, é, Desafio Ninja, né? Então agora eu vou mostrar aqui, eu editando um vídeo. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Como editar um vídeo. <risos> Como editar um vídeo, que bosta. Eu vou colocar uma transição aqui pra vocês. Eu não vou perguntar qual a transição vocês preferem, porque não vai dar pra ver, né? Eu vou colocar isso aqui, bem pequeno aqui, ó. Oi, Zenabro! Fala, meu Zenabro! O desafio Ninja chegou no Clube Brasil. Vou mostrar como eu gravo também, tá? Borda, cadê o jubileu? É porque a imagem é do celular, gente. A imagem é do celular, entendeu? Aí por isso tá, pode estar tá ruim pra vocês. a minha mão. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, palhaçada, viu? Calma aí. Calma lá. Vamos aqui, ó. Vídeo suave. Vídeo suave. Jubilô tá de quarentena. Calma, eu vou fazer uma transição aqui, ó. Dividir. Gente, meu mouse tá muito ruim, eu não aguento mais. Vou fazer uma transição aqui. Smoke PC do dispositivo. Olha a hora, e se não temos um Sherlock Holmes aqui? Olha eu aqui, ó, gente. Não, não. Meu rosto não. Eu tô com vergonha. Sai do meu rosto. Assim dá pra ver melhor? Legal que eu sou mal do Discord, mas do canal não dá. A ah, desculpa eu não coloquei, é porque você tá bem nativo, entendeu? Mas se você voltar eu te dou. <risos> tá ó lá eu comprando as coisas. Misericórdia. Oi, Smoking. Não tá, não tá tudo bem assim, não, Smoking. Mas como é que você tá aí, Smoking? Aí ah, o None chegou, gente. None libera a baderna. Ai, gente, o mouse tá muito ruim Calma, olha lá Olha a transição que eu vou fazer aqui Ai, esse vídeo tá muito grande, gente Gente, minha primeira partida eu ganhei Minha partida, minha primeira partida eu ganhei. Ganhei três selos. Huh? Eu sou fan demais nesse jogo. Assim dá para vocês verem. Aqui fica giro dispositivo. Acorda, None, acorda. Já tô editando o vídeo, já. Ô, oh, None. Você, None. Eu queria alguma coisa pra apoiar, entendeu? Porque ficar segurando eu vou demorar muito. Aonde vocês acham que eu coloco esse celular? Vou colocar. Pera. Colocar as... Não vai dar. Pronto, acho que agora vai dar. Pronto Oi Tinha que ver o um PC né? Oi Da China, calma, calma. Foi o desafio normal. Próximo ano vai ser... Gente, é que eu tô tentando... Pra vocês verem. Ah, gente, não vai dar, gente. Não sei por que eu inventei fazer isso. Eu só queria gente me ajuda aqui tá tá tá que como eu vou conseguir Deixa eu ver onde eu coloco Eu vou colocar aqui Fica bom pra ver, ó. Sim, eu quero fazer isso, mas eu acho que não vai dar não. Eu quero aparecer assim, ó. Isso, tá perfeito, não. Assim. Assim. Entendeu? Não sei onde eu coloco. Ai, que medo. Tá, vou tentar fazer aqui o que eu tava fazendo. Vou fazer o tour na casa. Ei, tá bom, tá bom, gente. Pega um papelão pra fazer tripé. Tá. Eu edito no Filmoura, gente. Quem quiser baixar o Filmoura. Mas tem que ser essa versão aqui, ó. Eu queria que me fizesse um, um vídeo no canal dele. Gente, manda e me faz vídeo no canal. Tá, vocês estão vendo? Não, mas só que tem, né? Tem uns bagulho, né? Pra desativar a marca d'água. Ah, brincadeira, viu, ele Tá tentando fazer o pessoal de 100 inscritos. Sendo que já tá 200 inscritos. Brincadeira, viu, mano? Tem que fazer um especial de 200 inscritos, gente. Assim, tá pra cima o quê? Tá, tá muito top assim se a imagem não tiver boa não é para tá boa não que a gente aqui é pobre é absurdo isso Eu até hoje precisando fazer meu especial de Centros no Bar Star, sendo que eu tenho 3 mil e pouco. Eu não conheço esse jogo. E, gente, é muito simples a edição muito simples a edição que eu faço. É tipo, você é só você fazer isso aqui, ó. Transição, é só com transição nos vídeos e falo que tá editado. Ai, bagulha louca aqui, viu? A gente já tá travando aqui Joga pra raula Faz assim, eu vou chegar se a gente chegar <risos> Não, não vou fazer meta Eu não gosto de fazer meta, entendeu? Mentira, eu gosto assim Ai, meu Deus, tem que esperar a transição Ó, lá vai mais uma transição Sabe essas partes de, de longuinho? Eu corto Mais uma transição Ai, meu Deus, meu mouse, gente Meu mouse Em cima, então Calma aí, gente, que bugou aqui. Pra você retirar a marca d'água, você precisa de um email, e-mail e um código. Aí você vai colocar sem assim, internet, entendeu? Gente, meu, meu mouse. Olha o meu mouse aqui. A bundinha. Ó, oh, ele tá ruim. Ai, meu Deus. Eu só queria uma luz. É, eu vou deixar sem tradução essas partes aqui. Pra ver se passa rápido, porque pelo amor de Deus Eu vou demorar um século aqui <risos> ela caiu Calma aí que eu vou colocar dentro Meu Deus Ah, mas aí não tem como ver os comentários O bagulho fica louco, né? Gente, calma aí, eu vou editar aqui rápido. Aí vocês vão eu editando aqui. E daqui a pouco eu volto com vocês. Pra ver se eu edito mais rápido aqui. Vamos tacar mais uma... É... Tacar mais uma transição. Já vamos pular essa parte aqui. Eu pulei demais. Eu pulei demais. Vamos pra onde? Mais uma transição. Concentração Gente, vamos conversando aí Entre vocês Enquanto eu vou fazer a edição aqui rápida a ah, gente, me perdi Eu tô no 3 minutos de vida, eu tô muito lerdo Aqui, aqui, Brasil. Eu encontrei Mais uma transição é só assim, tacando um transição e falando que o vídeo tá editado eu gosto de usar a diminuição ai meu Deus eu me perdi A gente me perdi, me perdi. Ah não, voltei. Mais uma transição. Vai ver com... a transição eu coloco no vídeo. Meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo? Hum, hum. Gente, o que eu fiz aqui? Tá, eu não vou fazer transição nessa. Aqui também não vou fazer transição, gente. É só pra ir mais rápido, entendeu? Aqui eu vou fazer pra cortar esse longuinho aqui. Eu mostrei cada decoração da, da sala. Eu mostrei toda, todas as salas decoradas. Gol, gente, Quer ver o selo que eu ganhei, gente? Meu Deus do céu, eu ganhei um selo bem aqui. E eu vou separar e vou fazer outro vídeo. Então vai ser dois vídeos, tá, gente? Essa parte aqui pula, pula. Transição de novo, meu Deus do céu. nesse aqui meu deus porque senão não bagulho fica louco ai ai meu deus ai, então deixa assim a gente o mouse tá muito ruim aqui ficou ficou alinhado Meu Deus, gente, vai. Tendo, tendo um infarto. Não oh. sei. Vai meu filho. É pra hoje. Mais uma transação. Na hora que eu fui entrar pro desafio Ninja, a conexão caiu. Deus do céu gente Finalmente estamos no final do vídeo Ah não estamos não Ai, gente, na batalha que eu vou ganhar Ganhei dois selos Meu Deus do céu, esse mouse, gente. Eu não consigo fazer nada. Meu Deus do céu, gente. Ai, eu vou chorar. O errado. O mouse fica travando toda hora sem assim, me deixar broninhado. Ai, eu vou chorar. Impossível isso. vai ter 9 minutos e 25. Pronto, gente, pronto. Eu vou aqui lendo os comentários Calma aí, gente Tô terminando Como meu trocado tá ruim Eu vou digitar assim Eu acho que, acho que a câmera frontal é meio ruim Aqui, minhas configurações Pro vídeo 60 FPS Vai dar e... 588 4 mega de vídeo Muita coisa Por um vídeo só Quero ver se Vocês vão jogar é, Vocês vão assistir tudo Tá, gente? Deixa eu ver onde eu parei aqui no chat. Lançou o Desafio Ninja no CPBR, lançou. Até tu, Nônia, tá com molde e eu esperando o meu. Oi, Febraim, lembra de mim? Eu sou o João, 2010. Acho que não deve nem estar na live mais esse povo, né? Ô, Fabrício Santos. foi o vídeo tá na vertical. Meu nick é, lá é a Tupain. Lançou o Ninja de Neve no CPO, não lançou. Foi os desafio ninja normal do CPBR. CPBR, Oi, Ata, Tururu, KKKK, KKKK. Foi o que terremoto é esse? Você quer aparecer junto com o computador acho que eu já li isso, né? Calma, que agonia. Tá muito longe. Tem que ser aqueles pau de selfie. Fel já sei, faz um turno na sua casa Tá aprontando Pega uns papelões pra fazer um tripé, tá bom A imagem Tá, tá muito boa filmora, mas tem marca d'água Tem, mas a gente consegue Hackear o filmora, né? Estou tentando fazer mais pessoal de 100 inscrito Tá pra cima, kkkk kkk, kkk, kkk. <risos> Já você edita muito rápido Você não consegue, só porque eu só uso Transição no vídeo, pronto mas deu pra ver, tem dois computadores Eu não tenho dois computadores, só tenho um notebook o Outro é só a tela do computador Esse aqui é só a tela do computador É só a tela do computador Blau é muito, é bom, é bom. Joga Blau Starfall Ensina como tirar a marca d'água Você precisa do de um meio E-mail meio que já foi banido Porque eu uso O Filmora é, com a internet desligada. foca desgraça não quer focar no foco então, meu querido Não quer focar, gente Eu uso ali com a internet desligada, tá vendo? Se for fazer um vídeo de Blau Star, me chama Grava, Flora, Brau Star Não entro, Toda vez, aí focou, gente Toda vez que eu falo teu nome, eu falo Nani KKKK Eu cheguei a 8 mil troféus no, no Blau Esses dias, kkkkk. 8k de troféus Por que eu parei de jogar? Eu teria 15k certeza Faz tub, eu não sei fazer thumb Manuel já tá divulgado A Lelicand ali apareceu também Aí o game Oi caramba, oi, oi Manda salve, sou seu fã Desculpa, eu tava, eu tava editando Gente, um sorvete qualquer aí, bro, I Love o que é isso? No, é intro de networking, de CP. Galera, passa lá no meu canal. Eu te odeio, meu Deus, ela me ama, depois me odeia, que é isso, gente? Vai, vaga. Você é muito bom em edição. Para de fazer vídeo Nossa senhora Para quem não tá entendendo Ele tá editando o vídeo Volta já Ah tá, todos entendem Mensagem excluída por noni Embora ver a mensagem excluída aqui A Lelicand mandou alguma coisa aqui no chat, ó Felmenic é house, já já House Housisk, salve, meio que é o título da live, é difícil entender. Foi você já ganhou dinheiro com o canal, nunca ganhei. Qual editor? editor Fimora. O Pingo Power CPps é cantar 19? e não é? Olha o Pingo, ele disse que tá no Filmora, voz, voz do Mario Games, nem conheço. O ruim do Filmora é que se você pegar o momento de um vídeo, você tem que salvar o momento que você quer. Não pode simplesmente copiar e colar, eu não entendi, mas seis. Eu concordo, lançou o Desafio da Neve? Não. É o Desafio Ninja normal no CPBR. Roberto Dark, você joga com o Pingo e eu também jogo. Eu uso o Fimur e acho isso muito chato não poder copiar e colar uma parte do outro vídeo para colocar no que você está editando. Ganhou um inscrito. Obrigado, Roberto Dark. Seja bem-vindo à doença. <risos> Entendi. Bem-vindo, Roberto. Fel. DPS. Embora combinar de jogar. Brubi Penguin Clube. Entra você. Vai... Entra, você vai entrar no CP depois. Ok. Coloca 30 FPS e fica mais rápido. No meu, no meu, PC levar 3 horas para passar o vídeo. Ó, passo o Passou aqui também. Salve, chega só agora. Passou Kito, sou seu fã. Bora jogar Clube Pingo Fel. Passou Kito. Ah, KKK, Passou quito Eu hackeei o Fimoro isso prova que eu sou um hack em mim. E aí, gente, tudo tranquilo. Cheguei, Eduardo Oliveira chegou aqui também. Passou, que ele tá vendo. Ele tá vendo todos os comentários do Volta Já. Tudo paçoca, aí é paçoca. Fala aí, Dudu. Gente, o, o vídeo vai demorar um pouco, entendeu? Você me ode no CPO. Bora jogar Clube Pingo, o meu não fun, meu funciona com a net ligada. CP, CPONN Jogo Mais. Vai entender essas abreviações desse povo. Eu jogo. Me ajuda. Me ajuda. Ou volta a gravar no canal. Me ajuda ou volta a gravar no canal. Ah, Soquito, meu filme foi épico. Me ajuda, eu volto a gravar no canal de novo. Calma que ainda vai ter mais vídeo. Enquanto isso, o vídeo do Fel tá sendo ignorado. Enquanto isso, o vídeo do Fel está sendo ignorado. Deu trabalho. Eu gostei do resultado. Obrigado, Sokito, por comparecer. Eu acho que você não tá mais entre nós. Me ajuda, eu volto a gravar no canal. Lançou o desafio. Ninja no CPBR. Quem quer jogar Clube Pingue. CMD, Por favor, me adiciona no CPO. Quero fazer um vídeo com você. Mano, é abaixo o filmora. Não tem muito como ensinar a gravar. E aí, Passou Kito? Também, Fox. Gente, para de mandar mensagem pra me terminar de ler aqui. <risos> você tem que ver algum tutorial. Ajuda meu canal, Passou Kito, minha foto foi em sua inspiração, o Féu ainda nem sabe que eu tô aqui, eu sei sim, eu sei passou Kito que você tá aqui, mas eu não sei se ainda você está né, agora que ele viu, é, VLW pela inspiração, minha foto foi em, em sua inspiração passou Kito, passou Kito ligado às sombras, buen directo, o senhor Lorne que fala espanhol não deve tá entendendo nada, porque ele é espanhol gente mas um YouTube de CP tá aqui. Nada. Vai ele. Aí ah, não sei, gente, não quero ler. Ele não entende as abreviações. Aí ah, você escreve desse jeito, eu vou ler desse jeito, gente. Aí buga meu cérebro. Senhor Lorde Novo Subscrito. Beatriz. Oi, Beatriz, como é que você tá? O Eduardo, aí depois vem o Passoquito, o Manuel CP. Também tem um canal de CP. Ele N vai conseguir terminar de ler. Já percebi. Ainda tô assim, Fel. Tá, ainda tá assim o que, Eu nem sei mais o que eu falei aqui. Eu não sei nem mais o que eu tô fazendo. E aí, aí pa, Passoca. Seu filme foi top. Manda saludo a senhor. Saludos. Saludos, senhor. Lorne. tá ajuda. Manuel tá desesperado, gente, ajuda. Ajuda ele, gente. Vai demorar, gente. Consegui pa pa pa Papapá. pa pa pa pa pa pa pa pa Pa se não puder, diga Pronto, gente, terminei de ler os comentários, porque eu sou assim, eu sou humilde. <risos> que isso, gente? Tá, isso daqui é feito. Tá bom, chega. E agora, gente, o que a gente faz enquanto tá carregando aqui? Gente, entra no contato com aquelas meninas lá. É, a Lely Kandi. é que é? A Candy. E a outra menina lá que... Como é que eu vou jogar CP se o computador tá ocupado? Tá vendo, gente? Tá ocupado. Yuzuka 7CP. None sempre tá aqui. E aí, Passoquito? Fazendo o que de bom? Deixa eu começar com o Passoquito aqui, gente. Passoquito, cadê os vídeos? Ó, gente, eu quero, eu quero mais vídeo do Passoquito, sabe? Passoquito sabe. Aqui, esse cara sabe editar, gente. Passoquito sabe editar. Pelo amor de Deus Não pode cair nada aqui Não pode cair nada <risos> Olha Oi, vó. O que foi? Cara, não, caiu a lata ali. Ela ficou no quê, irmão? É, sim, ela está ao vivo. O que é isso aí? Ao vivo, vó. Ela não entende, não. Ela não entende, não. Não pode cair nada aqui, hein? Um vídeo. O que eu peço a Pastor Kito? Um vídeo por mês, por favor. Um vídeo por mês. Eu te peço, Pastor Kito. Um vídeo por mês. É pedir demais. Cadê os comentários, gente? Isso vai demorar muito, Eita, quebrou tudo, que é isso? Misericórdia, ameixa seca. Ah, ameixa seca, eu me lembro de... Quando eu fa... eu, é... eu leio o seu nome, ameixa seca, eu me lembro de ameixa seca, entendeu? Você mora sozinho, ou oh, sozinho o quê? Saiu errado. Meu Deus, N fica mostrando sua avó Vou... sem permissão. Passou... O Paçoca vai fazer vídeo sobre o desafio ninja no CPBR. Faz vídeo, Paçoca. vídeo agora vamos ser mais editado por isso mais por isso mais demorar um pouco mais eu não entendi assim por isso mais demorar um pouco mais mas, mas tudo bem mais você é muito humilde como o céu, não new o fox <risos> Só eu que tenho medo do que o Fel vai aprontar Eu também tenho medo que eu posso fazer nessa live Ainda nem tá na metade, gente Olha isso aqui Féu, quando precisar de Thub Passou o eu já, eu, eu já gostei do seu corretor O corretor do Passou aqui tão é o melhor, gente Féu, quando precisar de Tub, fala pelo Discord. Eu preciso de Tub. Se você fazer para esse vídeo Se você quiser fazer, não tô... Mandando, entendeu? Vamos ver... Vamos ver algumas fotos aqui. Ó, vamos ver algumas fotos aqui. Do... Fotos antigas. Essa foto aqui Suposte piripai. Pai Eu quero O povo do Desafio Ninja Natame Entendeu? Mas que você já sabe Qual o próximo vídeo Passou que tá famoso Rock Rock Shopping da voz robótica dele Eu acho que HJ eu aparece no Discord Pessoal, quem não tá no do foi ainda Essa foto aqui, gente, eu não me lembro Bora passar pra outra Não há polit service Olha que print legal, gente, que eu tenho Essa foto aqui eu também não me lembro Vamos passar pra outra Aqui a Serena, eu me lembro dela Ela some do nada, a menina é doida Some do nada Amo ela Essa aqui sou eu Ah, esse aqui não vamos falar não, né? Esse aqui sou eu de novo. Esse aqui é eu aqui, ó. Misericórdia, esse aqui cadê eu? Rocky, Rocky quem é? Herba um Card? Rocks... Veja meu último vídeo. Eu já vi seu último vídeo, não? Ah, isso aqui. Quem é o Davi Manuel? Davi é Manuel aqui. E eu. Fel não é rock, é Hulk. aqui a gente, a gente, né? Pula. Ah, esse aqui eu virando o iceberg. Eu tô bem aqui, ó. Eu tento parecer o mais natural possível. Acho que ele pronuncia... Hockey Hopper é até bem comparado a outras palavras. Quem pronuncia? Aqui é o Gary. Essa, essas fotos aqui são de 2018. Então são de dois anos atrás. E eu que vou fazer dois anos num clube pinguim online. Ah, o Passouquito vai sair, gente. Obrigado, viu, Passouquito? Eu não consigo.. Ah. Pera aí, Passoquito, fala mais uma vez aí. Passou não sai agora não. Fala mais Só mais uma vez. Cadê o Zenada? Passarquito, fala mais uma vez no chat aí. Só pra mim saber de uma coisa. gente, eu aprendi uma coisa aqui passa o que tu não foi, gente? pronto, tá azulzinho eu aprendi <risos> ele fala exatamente mais uma vez eu não pedi assim pra falar mais uma vez, né? Mas eu pedi pra falar mais uma vez Coitado Falta muito, gente Então, gente, eu tô esperando Eu vou fazer uma hora Pra mim poder encerrar, entendeu? O Nani nem começou a jogar, gente. Eu te de... Ui, oh, eu tinha te... esquecido, né? Então, Fox O que, é que eu vou fazer? É, Nony, é pra rebaixar o Luan, entendeu? Entendeu, Nony? Por que eu tô rebaixando o Luan? Porque o Luan tá... Não sei, gente O que aconteceu com o Luan O Luan nem aparece mais pra mim, entendeu? Quero saber quem lembra do Luan Aí, aí, não, o motivo, pera aí, vou explicar aqui, eu dei o um mod pro Fox porque ele é o que mais tá comentando nas coisas, entendeu, nos vídeos ele é que mais tá comentando, então eu dei esse mod pra ele. Que isso, gente? Que isso, meu Deus do João Victor Estou aqui, João Victor Olha que pobreza Alguém mais viu aquilo? Nune, quando vem vídeo? João Victor E Mexe suco, tem que mexer Desliga o freezer Eu queria uns um servidor de só para conversar sobre do pinguim. Me inscrevi em todos com foto de CP. Suco de noni Foi pra engagar. Foi o próximo Masterchef. Imagina ele faz um canal desse gente mandou o canal. Um bagunça na cozinha. Gente, falta pouco. Esse suco é de... suco de noni, não é uma fruta. Comendo. Essa doce Crenha Ômega 3 Fazendo para o programa de graça. Esse sabonete aqui é antigo, tá aqui já faz uns 5 meses. Gente, eu liguei o flash sem querer. Quase, quase, gente, quase. Eu treino. Vocês já viram minha geladeira ali, gente? Gente, é uma pergunta, vocês já viram a geladeira ali? Só uma pergunta, vocês, vocês viram a geladeira? Se eu fosse milo, milionário, eu tava cheio de comida ali. aqui é do CP do, a ilha do clube pingo, gente a ilha do clube Pingui. não sei se vocês lembram, a prova, é, provavelmente vocês não lembram esse sou eu na, da dimensão das caixas Quando vem o Cardi Jitsu Chit... Snow? Vem este ano. Oxi. Oxi, é o cara que é o Oxi. O da Sombra só em 2005. Olha eu aqui, gente Eu de novo Calma, gente Calma, gente Eu sei, gente, eu sei Gente, tá terminando. Vai, contagem regressiva, gente. Contagem regressiva. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. 49, 48... 47 46 45 44 43 42 41 40 39 68 37 46 35 34 30 o Fox coloca uma foto aí por favor Fox pede para Fox colocar uma foto Box é personaliza a sua conta, entendeu? Não, dá pelo celular também. Dá pelo celular também. Dez, nove, oito, sete. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Finalmente, gente. Conseguimos. Gente, agora eu vou enviar. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah Não acho que... É, Nani, você entrou no seu PBR agora? Não. Acho que eu vou entrar só mais tarde. Vou já jantar Alguém me ensina como colocar uma foto de perfil? Meu Deus, meu Deus. Vai no computador, um computador mais fácil. Gente, o fumoro travou. Olha o tanto de erro. Misericórdia. Não, não Onde não, você gosta de Naruto? Eu nunca assisti hein? Gosto da música do Tururu Que é isso, Fel Tem que ser no PC ou no celular no clome em modo PC Mas ele dispone... disponibilizário Oh, grama vídeo Cadê o nome, gente? Então, gente, eu vou entrar aqui na minha conta E vou enviar o vídeo A live também já tá acabando Porque, né? Vai ter vídeo novo para minha live, gente, minha live. Fez a John Tem um justin, que justin que amor... Ai, que raiva! Saludos! Saludos, Senhor lones Como está? Já estou faixa, faixa verde, meu Deus do céu, gente. Pera, deixa eu abrir o taba aqui do YouTube. O vídeo vai ser de... De desafio ninja. Okay, Good grammar and spelling mm -hmm. are important. Peraí aí gente, deixa eu voltar aqui pra live. Está enviando. Está enviando O que tá fazendo muito barulho então, Inune. Eu não posso fazer nada. Então, Inuni, Eu não posso fazer nada. É só chorar. Nossa, mas eu sou feio, hein? Agora é que eu tô vendo aqui.. Eu sou muito feio Vou colocar desafio Desafio ninja liberado você quer vocês querem um vídeo como estreia você hum. vocês querem vídeo como como estreia entendeu vocês querem um vídeo como estreia eu já falei isso, né? meu Deus. A gente já precisa de bug aqui. E para enviar que vai é demorar, viu, gente? Tem quantos minutos o vídeo? Tem nove minutos. Não, Noninho. Pera aí, Noninho. Já tá terminando. Oh meu Deus, Noninho. Não vai agora, não. Eu precisava do thumbnail, né? Vai assim mesmo então Não dá pra ver, meu Deus do céu. Você dizer mais nada, que tá, gente a Lívia tá fodando aí, não o que a gente faz com essa Lívia? a gente cuida dela com amor <risos> ou jogar ela fora ou eu coloquei como pingão, online meu Deus do céu Vou ver se eu encontro uma Thumb aqui, gente. Que isso, hein, Lívia? Já chegou uns três hates aqui. Chegam as três meninas aqui, meu Deus do céu. Foi o Noni. Eu falei, o que, que tá acontecendo aqui? Porque eu não li os comentários, a menina. Ficou muito brava. Tinha ninguém. Colocador Jo. Ah mano. Não, porque eu tava editando o vídeo, aí não tava lendo os comentários. Aqui, vem veio, veio uma menina. Ela falou, manda salve. Aí sem querer eu não vi. Aí ela ficou brava, né? Deu dislike. Muito obrigado pelo dislike. A gente não liga pra dislike, like. A gente só liga aqui pra sua inscrição. Infelizmente é isso, né, gente? Não tem paciência. é Vamos mudar as tag aqui Colocando em Brasil Ah, vou colocar essa aqui, ó Salvar a imagem, eu vou colocar essa imagem aqui. Acho que vocês não estão não nem vendo, né? Alô, vocês estão vendo? Hoje na impressora tem um desenho de um pinguim. Aonde? Ai que susto Olivia, não faz isso Que medo Gente, vocês me responderam que queria o vídeo com estreia? Deus do céu. Trocado virtual, gente. Ainda bem que não enviou, meu Deus do céu, que susto Eu pensei que tinha enviado assim É a pintura de Rio? Não, é só a pintura da marca Que? Ah, tá Aqui, ó É uma pintura de, de uma floresta. Cadê o, fo o Fox? O nome já saiu mesmo, né? Nunes saiu, foi jantar. Quando, quando será que acaba esse negócio de coronavírus, hein? Também não sabemos. Eu espero que acabe rápido, né, gente? O imagem é muito ruim, gente. Desculpa. Eu quero, eu quero ver, a, eu queria ver as mensagens daquelas meninas, mas eu acho que não vai dar pra ver mais Ah, daqui no celular, dá pra O nome da menina é Lele E o que gamer Olha, Lele e NETCHAN. Já tirei print aqui. Ela falando que me odeia, gente. Ó o Júnior. Olá, Júnior. O Júnior aqui, a gente. Manda um saludo pro Júnior, porque ela é espanhol. Ele não tá entendendo nada que estamos falando. Quando o vídeo sair, você joga ou vai... Eu entendi nada, Fox. Quando o vídeo sair, você vai jogar... Ah, tá. Ou vai... Dei pra outro dia. Seu, seu computador é do seu... É... Seu computador é do dispositivo, achei lindo, sim. Ele é, ele é meio ruim. Mas não tô falando que positivo é ruim, entendeu? É o computador mesmo. Amigo Júnior, amigo tu entende, Júnior. Saludos para Júnior CBR. Muitas gracias. E o vídeo está enviando. falta cinco minutos. Já já, Graça, Não entendo o que disse. Espero, graças. Já vi um trailer de um filme. De um outro filme. Do Jurax. Pá, Jurax. Ai, gente, eu não sei, gente. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não tô conseguindo, não é. Calma. Imagina, tá bem ruim, hein? Eu queria ver o que a Lele mandou. ó oh, Já viu um trailer de um outro filme do Jurax World 3 Que se eu não me engano Vai ter em, dois em 2021, não, eu nunca vi O Fel tá falando algo importante? Não, não estou falando Cheguei agora Oi cara Oi Carlos Oliveira, como é que você está? Cachu do Dark estou sem fone ainda. É bom colocar o fone mesmo, porque minha voz ninguém aguenta. Eu tenho um Roblox. Sim. Gente, eu tô esperando só o vídeo. Aqui, ó, falta o vídeo enviar. Não sei porque deu isso aqui. Falta três minutos para o vídeo. Então, já vou encerrando essa live, gente. Meu nome é Felbraim. Eu vou encerrar nessa live. Qual o seu nome no Roblox? Felbrain 2011. Fel... 2011. 2011... 2011. Olha o nome da Lívia. O nome da Lívia é Lívia Pestilis Calestino Reina Preciosa. Misericórdia. É que quando filma com o Salar fica meio. Kkkk, né? Quando filma com o Salau. Bom gente, eu vou encerrando aqui. Muito obrigado pra quem assistiu até agora. Vai ser estreia. Vai, vai ser estreia, vai ser estreia. Então por isso que eu vou encerrar para você assistir o outro vídeo, entendeu, gente? Alguém quer dar uma despedida? Ok, tá brindando, eu dou. adeus, Fel. Faz uma próxima live. Essa live aqui é só porque eu tava com tédio. Aí falei, eu tô com tédio, vou fazer uma live. Acabando uma live ficou ruim essa live. Mas eu vou deixar pública essa live porque.. Ai gente, fala com a menina lá que me xingou que eu, que eu não dei salve pra ela. É. Falar comigo pra me dar salve pra ela. Não sei porquê. 98% gente é agora, gente, é agora. É agora, vocês vão assistir? Bora ver quem vai ser o primeiro a assistir. Então é isso, gente. Até a próxima. Deixa eu encerrar aqui com o meu rosto. Então gente. Que isso? Que isso? Ah! Então isso, até a próxima gente Espero que não tenha gostado dessa live Muito obrigado a todos que acompanham Eu amo vocês É um salve para o Cailon Oliveira Manda um salve para meu irmão Waikara Não sei se você conhece um jogo de Minecraft, mas faz na próxima live. Eu conheço. Foi o gostoso. Valeu, Sudak, Leiva, Pistile e... O Fox. Tô cansado. Acaba. Como é que encerra? Encerra? Tenho certeza que, que quer interromper a transmissão? Tenho certeza. Nunca tive tanta certeza.